O ano termina com mais de mil projetos apresentados por empresas ao Ministério das Comunicações para conseguir suspensão de impostos e, assim, ampliar redes de telecomunicações. A reportagem é de Daniela Proença. Cabos de fibra ótica vão chegar até as casas dessa região no Distrito Federal. A rede vai ser construída para levar dados da internet até o consumidor. O projeto foi o primeiro a ter os benefícios fiscais do Regime Especial de Tributação do Programa Nacional de Banda Larga. O Regime Especial de Tributação é um incentivo para que as empresas construam ou ampliem a infraestrutura de telecomunicações no país. A empresa que tem o projeto aprovado ganha suspensão de impostos na compra de equipamentos e de materiais de construção. Com esses investimentos, né, um investimento significativo que vem sendo feito, leva ao aumento da, da rede, o aumento da rede leva naturalmente ao aumento da qualidade da banda larga que você tem. Obviamente, quando a empresa gasta menos para fazer aquela rede, o custo do serviço que o, que o usuário vai pagar vai ser menor, porque a empresa pagou menos por aquilo. Já chegaram ao Ministério das Comunicações 1.204 projetos. Mais da metade para a construção de redes que transportam dados. Outros 400 foram para levar a fibra ótica até a casa do consumidor. Também chegaram propostas para internet móvel, satélite, cabos submarinos e outras áreas de telecomunicações. Do total de projetos, 31 já tiveram o aval do Ministério das Comunicações. Eles somam 314 milhões de reais se identifica que as empresas realmente estão buscando uma melhoria na qualidade da rede. Hoje o grande, o grande gargalo que existe é justamente o escoamento desse tráfego, tanto de redes móveis quanto de redes fixas. Então quando você bota redes óticas em abrangência, você começa a solucionar esse tipo de, de problema. Né? O prazo para a apresentação de projetos pelo regime especial de tributação do Programa Nacional de Banda Larga vai até o dia 30 de junho de 2014.